tem muito preocupado a gente, do nosso mandato, acho que a sociedade civil, quem tem acompanhado a saúde, o último decreto do governador ibanense. Óbvio que a gente está vivendo e vai viver problemas econômicos profundos após a crise da saúde que nós estamos enfrentando hoje, mas a questão central que está colocada agora é qual é a recomendação de todos os órgãos sanitários, todos os órgãos de saúde, que têm alguma credibilidade, estudo científico, se baseia em fundamentos e evidências sérias para enfrentar o coronavírus no mundo. Não é à toa que 95% dos Estados Unidos da América, um dos reconhecidos como o grande lugar do capitalismo no mundo, está parado. Não é à toa que a França está parada, que a Espanha está parada, que a Itália está parada, que a China lá atrás parou. Não é à toa que a Inglaterra, apesar do receio do primeiro-ministro, que também pegou Covid-19, está parada hoje. Não é à toa, é porque existe uma recomendação científica para o isolamento social como medida de cuidado da saúde das pessoas para que a rede hospitalar dê conta de atender as pessoas. Essa é a orientação técnica. Lá atrás, nós todos aqui dessa casa elogiamos o governador Ibanez pela atitude preventiva, técnica, séria do governo, no cuidado com a população do Distrito Federal em relação a esse tema. Hoje, nós estamos lamentando, porque primeiro o governador lá atrás não participou da reunião com os governadores. Foi um dos três governadores que não assinou o manifesto que criticava o presidente da República. Depois... O governador Ibanez, essa semana, publicou junto com sua equipe um decreto relacionado ao IGSDF sobre a cloroquina. Eu não tenho nada contra a cloroquina. Eu não tenho nada contra nenhum farmaco. Mas eu acho que quem receita é médico. Não é decreto de governador, nem decreto de presidente da República. Agora, as evidências científicas precisam ser utilizadas. E mais, o governador liberou as lojas de imóveis e eletrodomésticos no Distrito Federal, logo depois de ter participado de uma reunião no Palácio do Planalto com o general Heleno, com o Paulo Guedes e com o general Braga Neto. As decisões do governador ibanês elas precisam ser tomadas do ponto de vista técnico e científico. Nós precisamos nos preocupar com a vida das pessoas. É muito preocupante que o governador seja influenciado, e eu espero que não esteja sendo, pelo Palácio do Planalto para tomar medidas como a flexibilização do isolamento social, que hoje é recomendação internacional técnica para conter o coronavírus. Nós apresentamos, presidente, um PDL para assustar o decreto do governador, porque nós achamos que, como ele vai de encontro a todas as definições internacionais, o decreto do governador é ilegal. É ilegal porque ele desprotege a população do Distrito Federal. Uma comissão de deputados precisa conversar com o governador para entender com qual base o governador tomou essa decisão de ampliar os serviços que estão abertos na cidade. O fato é que hoje uhum. nós vemos aglomerações em todos os lugares do Distrito Federal. Há um discurso do próprio presidente, que é reconhecidamente responsável, que flexibilizou o isolamento social. E agora, o próprio governador comprando esse discurso. E se o governador do Distrito Federal não respeita as próprias regras que ele estabeleceu desde o início, a gente pode viver uma cena muito triste no Distrito Federal de mortes de mais pessoas e também da falta das condições do nosso serviço de saúde, de dar o atendimento adequado a quem mais precisa. Porque é agora que o coronavírus vai chegar nas periferias, nas comunidades aqui do Distrito Federal. E eu quero pra ver com que essa disseminação em massa, como a gente vê no sistema prisional, como a gente vê em alguns lugares específicos, como é que o Distrito Federal vai enfrentar o problema. O problema econômico a gente pode sanar depois. As vidas que a gente vai perder a gente precisa cuidar agora. E essa é uma preocupação urgente que nós temos, então, é um apelo que nós estamos fazendo ao governo do Distrito Federal. Não se influencie pela ideologização que o presidente da República tenta fazer dessa crise da pandemia internacional. Não se influencie por isso, mas se influencie pelos cientistas, por quem está pesquisando, tem evidências e fundamentos para pautar, como tem pautado o isolamento social como saída para proteger a vida da população.